Eu estou cansado, me sinto quebrado A lágrima que escorre no meu rosto, pensando em recomeçar de novo Eu não quero te deixar, eu não quero mudar Eu não quero mudar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu não quero mudar. Me deixe, eu não vou fugir. Vivo preso aqui, sem saber pra onde ir Resurrei sempre me abalar Como uma ferida a qual nunca vai se curar Sonhos, merda, deixei tudo de lado Porque não se importa se eu fazia, era sempre o cara errado E o desejo que tinha não era difícil alcançar Foi abalado por pessoas que tentaram me mudar Sinto vazio dentro de mim Como se nada preenchesse aquilo que tudo sofri mas eu tentei, eu juro, tentei tudo aguentar Eu sabendo que você não estaria lá Eu não ligo mais em viver uma profunda depressão Eu não ligo se eu escolhi viver nessa solidão Então me diga o que, que é que eu responda Eu já te disse, tudo isso eu não darei mais conta E esse sentimento sempre irá voltar Então não importa como seja, ele vou superar Crema que escolhe do meu rosto Pensando aí, começa Sim. de novo.